Ok. Então, pessoal, é, com relação ao procedimento de desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, ele normalmente passa por um processo de estruturação, que depois é seguido por um processo de codificação, de criação de um código, que depois passa por um processo de compilação, que é transformar esse código em algo que é executável por uma máquina, e por último, passa pela etapa de execução, né, de, de utilização de fato pelo usuário. Isso é o que a gente tem como estrutura base de desenvolvimento de software, mesmo de an antes dos computadores pessoais existirem. Né? Porque em geral você tinha uma escala que era complicada de ser trabalhada, para você chegar até o computador... E executar algum processo você precisaria ter passado por várias etapas de garantia de que aquilo que você está fazendo e até alguma utilidade ia ser necessário para alguma finalidade e até a justificativa daquela utilização hoje a gente vive num mundo oposto hoje a capacidade computacional ela extrapola muito as utilizações que a gente tem dessa capacidade computacional e as necessidades estão se tornando cada vez mais individualizadas Cada pessoa, cada empresa tem, normalmente, determinados problemas que precisam ser resolvidos, que não são necessariamente comuns a outras empresas e a outras pessoas. Daí nasce a possibilidade da plataforma de desenvolvimento sem código. Hoje em dia existe uma gama de sistemas de desenvolvimento nesse sentido, e no Brasil e em português, por enquanto, a gente tem pouco material e tem poucas ferramentas que estão em português. Vocês vão ver que aqui eu vou usar bastante a tela do computador. Vou até dar um zoom maior aqui, é, para poder mostrar no navegador de internet. Nesse momento eu estou num verbete da Wikipedia em inglês, porque não existe nenhum verbete em português para essa terminologia. Então, os verbetes em inglês vão falar um pouco da diferença sobre o que é um low code e um no code, são duas plataformas de desenvolvimento diferentes. Claro, as terminologias normalmente vão estar em inglês, que é a origem delas. No-code significa que você está completamente sem nenhum tipo de programação construindo aquele elemento, e um low-code significa que você está programando, mas de uma forma que não exige que você digite os textos que geram o código a ser compilado. Então, são essa a diferença entre as duas coisas. A minha principal vontade hoje é compartilhar com vocês como que alguém que não tem experiência em programação, alguém que não sabe, é, por exemplo, o que é JavaScript, o que é CSS, o que é HTML, o que é C, o que é, é mesmo trabalhar com um dashboard de, de, de Scratch, alguma coisa desse tipo, são todos termos que podem não fazer sentido para você e você, que não entende nenhum desses termos, vai ter a habilidade de construir, por exemplo, de início, uma cópia do seu Instagram não o seu instagram só para que as pessoas vejam o seu instagram mas um rival para o instagram um rival para uma plataforma de um aplicativo que tem hoje milhões de usuários por dia aqui para poder falar um pouco sobre aplicativos pessoal eu trouxe aqui para o mundo do android que é mais familiar a, a maior parte dos brasileiros eu inclusive só uso android basicamente você tem quais são os aplicativos recomendados para você Normalmente, esses são os aplicativos que as pessoas mais estão instalando nesse momento. Então, a gente tem o Instagram, muita gente utiliza para compartilhamento de fotos, aqui aparece como o primeiro, para mim, como sugestão. O Facebook Messenger, que é um sistema de troca de mensagens, nas quais você também pode enviar fotos, pode fazer comunicações ao vivo. O, o aplicativo da Caixa, que agora está sendo altamente utilizado por causa do acesso à emergencial, à distribuição do auxílio emergencial. Mercado Livre, que é um site de vendas, de conexão entre pessoas que vão ofertar um produto e pessoas que vão comprar um produto. Facebook, uma rede social talvez a mais ampla de todo mundo. E o Spotify, que é uma plataforma de disseminação de música e podcasts. Eu quero falar com vocês o seguinte, nosso primeiro desafio hoje, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que hoje, até as... 9 e meia, durante uma hora, a gente vai poder criar um rival para alguns desses. Vou tirar o site da caixa por enquanto, mas a gente pode criar um rival para o Instagram, para o Facebook Messenger, para o Mercado Livre, para o Facebook e para o Spotify. Para essas cinco opções, qual que vocês aceitam fazer uma primeira tentativa? Para eu mostrar para vocês como é que as coisas funcionam de fato. Agora eu queria que vocês abrissem os microfones, dessem boa noite e dissessem o que vocês acham que vale mais a pena a gente começar trabalhando. Boa noite. Eu acho que. Boa noite. Eu acho que. Boa noite, Eu, acho que... boa noite. É, eu vou dar uma passada, pessoal, que tem várias pessoas aqui, ainda bem, fico muito feliz de terem muitos participantes hoje. Vou convidar aqui um por um para poder falar durante 30 segundinhos, sobre o que é interessante. Ana Paula, você consegue falar com a gente? Consegue dizer qual que é o seu interesse principal? Sou eu, essa é Ana Paula, ou tem alguma outra? É você, por enquanto. É, eu acho que, no momento, o que interessa para mim é o Instagram, até porque eu estou precisando é, aprender alguns meios, porque eu estou trabalhando com essa ferramenta agora. Ah, ótimo. A Ilan, você tem algo a nos dizer? Algum interesse entre aquelas opções? Não? Talvez não tenha conseguido falar aí. Pode estar sem microfone. Camila, tem duas Camilas. É a mesma Camila que entrou duas vezes ou são duas pessoas diferentes? Camilas? Hum, eu Camila é a mesma Camila. É a mesma Camila. <risos> a outra, é... É outra. Pode falar, Camila. Eu me interessei muito pelo hum. mercado livre tivesse um aplicativo, porque eu tenho, eu trabalho em uma loja de roupa e essa parte de e-commerce me interessou mais. Ótimo, beleza. E é, Camila Oliveira? Eu tenho mais interesse no Instagram, que é o que eu mais mexo diariamente. Ótimo. Cristiano? Está por aí, podendo falar? Se não, Davidson. Olá, Davidson. Consegue falar com a gente? Dizer qual que é o seu interesse? Não. Edivaldo. Tente falar também com a gente, Edivaldo. Não. Fabiano. Olá, Fabiano. Olá. É, Eu é teria mais interesse na área do Instagram. Do Instagram também? É. Ô, Felipe, é Edivaldo. Edivaldo. Eu, eu tenho interesse na área do Instagram e no Mercado Livre. Ótimo, ótimo. E Fernanda? Olá, Fernanda. O professor, é o Davidson aqui, está me ouvindo? Ah, agora eu tô. Pode falar, Davidson. Ah, beleza, eu tava com um problema no microfone ali. O que mais me interessou aí foi o Mercado Livre. A, a venda de produtos, anúncio e tal, seria bacana de aprender. Ótimo. Fernando, eu acho que não deve estar conseguindo falar com a gente, vou chamar o Gabriel. Gabriel? Sim, O que, professor, é, o Spotify é uma plataforma que interessa bastante, porque particularmente eu gosto muito de ouvir um mundo, então a ideia é que eu gostaria de estar trabalhando. Ótimo, o Spotify aí recebeu uma, um votinho. Gessiara? Consegue falar? Eu tenho mais interesse no Instagram. Ótimo, Instagram para a GCAR, Ivonei. Talvez sem áudio. Jéssica de Souza, consegue falar com a gente? O é, Instagram também, porque eu gosto mais. Ah, entendi. Ótimo. João, meu caro João, qual daquelas coisas te, tem mais interesse? Ô professor, eu tenho interesse no Mercado Livre, acho pode. a plataforma muito interessante para a gente estudar. Né? Pode. Beleza. Leandro? Olá Leandro. Consegue falar? Não? Se não, a Lorena, Lorena consegue falar com a gente? Oi, tá ouvindo? Estou tô, tô sim Lorena, pode falar. É para fazer o quê? Escolher um deles? É qual daquelas plataformas, daqueles aplicativos, que você acha que vale a pena a gente criar um concorrente hoje? Instagram, Facebook, Messenger, Mercado Livre, Spotify. Mercado Livre também. Mercado Livre? Ótimo. Estou gostando é. da concorrência boa entre o Instagram e o Mercado Livre. Marco, como você está? Marco, bom demais. Beleza? Boa noite. Boa noite. O que tem que fazer aí? Não, então, Marco, eu estou abrindo aqui uma primeira conversa para a gente ver qual dos aplicativos que aparecem no Google Play Store como os principais aplicativos a serem instalados que a gente consegue criar um concorrente hoje. Então, a gente pode criar um concorrente para o Instagram, para o Facebook Messenger, para o Mercado Livre, para o Facebook e para o Spotify. Essas primeiras sugestões aqui que eu coloquei. Hum. Spotify. Spotify, boa. Hum. Marcos Vinícius... Professor, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Boa noite, é, eu tenho interesse no Mercado Livre, porque já tenho até um pouco de conhecimento, aí seria interessante para mim o Mercado Livre. Ótimo. Mariana, a Mariana tá saindo aqui, pelo jeito que deve ter caído. Matheus, consegue falar? Ô, Felipe, está escutando? Tô, tô te escutando. É, boa noite. Eu tenho interesse mais no Facebook, porque a única plataforma que eu já mexi, é mais Facebook. Entendi, ótimo. Mais geral do que todas essas outras, tem, tem mais funcionalidades que todas as outras por enquanto. Paulo, Paulo Fernando. Oi, professor, o que que acontece? Eu queria ver uma forma como é, como é feita é, o aplicativo, no caso do iFood, entre aspas, com Uber, por quê? Eu estou tentando montar um, um aplicativo é, referente a cargas. Certo. Aí eu queria ver como tem mais ou menos a noção de como é como é solicitar. Vamos supor uma empresa que quer levar é, x material para determinada região de outra cidade ou outro estado. E como é que ficaria, vamos supor, a burocracia, distância, valores, logística. como ficaria, entendeu? Não, Isso, ótimo. logística. Ótima ideia. Rafa Raul, consegue falar também? Se o Raul não consegue falar, Salatiel. Tamara. Tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo, Raul, pode falar. Boa noite. Pode ser Mercado Livre mesmo. Mercado Livre mesmo. O e-commerce está pegando aqui. Salatiel. Oi. Oi. Na escuta? Estou tô, tô na escuta. Salatiel. Aqui, é, eu vou no Mercado Livre também e eu queria fazer uma pergunta assim. A gente está escolhendo o Mercado Livre, mas é diferencia muito é muito diferente dos demais como é que funciona assim só só para não eu só só abrir esses primeiros minutinhos para a gente poder ver qual era o interesse de vocês e aí, a partir desse interesse eu vou mostrar como que a gente consegue construir uma plataforma similar de maneira rápida mas com as funcionalidades que você que depois vai aprender a de fato definir essas funcionalidades Entendi. As técnicas que você vai ensinar aí pode ser usado para outros, a não ser para o Mercado tudo, Livre. É. Eu Foi. só queria uma base para ter alguma coisa que as pessoas já são familiares. Então, beleza, Mercado ah, Livre. Joia. Tamara? Consegue falar comigo? Não? Wagner? Wagner consegue falar? Vinícius? Vinícius Augusto, ainda não? Boa noite, Bom, ah, tá que me que escutando? escutando? Tô, tô te escutando. É, eu tô interessado no Messenger, pois na minha visão, iam é um dos aplicativos mais utilizados, né? Sim, sim. O ramo dele de troca de mensagem, aí me interessou ele por causa disso. Não, ótimo. Então, pessoal, obrigado, eu... obrigado Vinícius. É, eu dei uma passada geral aqui nesse início, pessoal, para a gente poder tomar alguma coisa para poder seguir como referência. Mas tudo que a gente vai ver aqui se aplica para a funcionalidade que você quiser para construir os... a sua solução para o seu problema. Tá? Então, o aplicativo, por exemplo, que vocês utilizaram para fazer inscrição foi construído em uma dessas ferramentas que eu vou mostrar aqui agora. Não é um Instagram, não é o um Mercado Livre, não é nada disso. É um sistema de gestão de de eventos. Então, aqui só para poder voltar, vocês devem estar vendo a tela aqui ainda que tem os aplicativos, né? O Instagram, Messenger, Caixa, Mercado Livre. Eu, além desses aplicativos que são os aplicativos mais disputados, que todo mundo quer instalar, todo mundo quer baixar, que geram mais grana, é, é importante que vocês entendam que hoje em dia a gente está no momento em que a criação de soluções particulares está ganhando cada vez mais espaço. Esse site chama Product Hunt, ele é um site que uma vez que você construa uma solução ou mesmo um mockup, uma ideia, um MVP para um determinado produto, você pode lançar aqui esse seu produto, mesmo que ele não esteja completamente usável ainda, para receber das pessoas a, o feedback. Se as pessoas acham que esse produto está bom, se não está, o que, que pode melhorar, o que, que não está. É uma grande comunidade que traz designers, programadores, criadores, para poder construir essas coisas em conjunto. Então, uma vez que a gente construir aqui um, uma cópia, por exemplo, do Instagram primeiro, a gente vai poder lançar aqui o nosso Instagraminho. Pode ser outro nome para poder brincar um pouco com isso. Tá? É, então, eu vou vir aqui e mostrar para vocês, dessas várias plataformas, aqui no, no verbete da Wikipedia de novo, vocês vão ver que tem várias plataformas para a criação de, desses, desses elementos. Airtable, AppSheet, Bubble, etc. Dessas várias plataformas, eu vou escolher uma em específico, que é a que eu utilizo mais, chamada Glide. Aqui, deixa eu voltar para a tela inicial do Glide, que aqui eu já estou com ele aberto. O Glide ele é uma ferramenta de criação de soluções, de aplicativos, dentro de um paradigma chamado é, PWA, Progressive Web Apps, ou aplicativos progressivos baseados em web. Então você consegue criar um aplicativo a partir de uma planilha. Então, se você tiver uma, os seus dados em uma planilha, essa planilha pode se transformar num aplicativo, ou se você quiser construir um aplicativo, os dados desse aplicativo vão ficar gravados em uma planilha, para que depois você consiga reinterpretá-lo de outra maneira, trazer esses dados para um, outra ferramenta, fazer uma integração entre várias planilhas ou é, CRMs, etc. Então, no Glide, alguns modelos que eu quero abrir aqui e mostrar para vocês são modelos que já estão prontos dentro do Glide, onde você pode simplesmente criar uma cópia deles. Esse é o caminho inicial para você fazer algum desenvolvimento, para você poder brincar um pouco com a plataforma. Então ele tem um sistema de guia da cidade, que aí você consegue visualizar que dentro do mapa, os vários pontos, pode ser um ponto de início para você trabalhar com essa questão logística, de buscar uma coisa num lugar e entregar em outra. Tem um aplicativo de diretório que pode ajudar uma empresa a gerenciar melhor quem são os seus profissionais e o que, que esses profissionais estão vinculados, qual é o chefe de quem, a quem é, tem reunião que horas, uma coisa desse tipo. Tem os gestores de conferência, quando você quiser criar um evento, como esse evento que a gente está tendo aqui agora, um ciclo de várias palestras, a gente pode utilizar um, um template desse, um modelo desse já pronto. Podem ver que tem aqui copiar aplicativo abaixo de cada um desses templates. Clicando neles, a gente já já vai ver o que, que acontece. Um aplicativo de gerenciamento é, de orçamento pessoal. Isso aí ninguém comentou, ninguém está querendo cuidar do dinheiro, né? Todo mundo está com bastante sobrando. É, os CRMs, que são os... Centrais amém, de professor. Amém, eu creio. Amém. É, os gerenciadores de despesas, por exemplo, para quem trabalha com registros muito constantes de notas fiscais, de notas para poder fazer é, direcionamento de, de investimentos, por exemplo, ou de gastos. Aqui tem um aplicativo de compartilhamento de bicicletas, para você pegar uma bicicleta emprestada num determinado lugar e entregar em outro. Também é uma coisa que se assemelha ao sistema logístico aí que um de vocês comentou. O Instagram que é uma ferramenta de apresentação de fotos e postagem de fotos e comentários em cima dessas fotos. Né? Uh, um sistema mais, é, mais co é, corporativo para rastreamento de problemas dentro de uma empresa ou de uma fábrica, onde você registra todas as operações e tem um espaço específico para poder informar quais são os problemas naquela área, naquela máquina, coisas desse tipo. Guias de restaurantes, que é uma coisa similar ao iFood, a gente consegue conhecer aqui quem são os restaurantes ao redor e solicitar, por exemplo, um pedido em cada um deles. Aplicativo de atualização para investidores, para você falar quais são os resultados da sua empresa, para pedir investimentos e por aí vai. Não vou passar por todos, só esbarrar aqui nos podcasts, porque é bastante similar ao que o Spotify tem e alguém comentou aqui do Spotify. Então, vários e vários aplicativos que funcionam como templates, como modelos para você criar o seu próprio. Tá? Aqui eu vou explorar, primeiramente, a gente conseguir criar uma cópia de um desses aplicativos que já existem, e depois a gente construir do zero uma ferramenta que tenha é, especificidades que sejam únicas, que não tenham já um modelo pré-pronto. Então, desses todos, várias pessoas citaram o Instagram, vou puxar ele aqui, clicar sobre ele, crie o seu próprio Instagram, crie esse aplicativo gratuitamente. É uma boa chamada, né? Vou clicar aqui nesse elemento. Ao fazer isso, você vai se deparar pela primeira vez com como que funciona a gestão dos dados dentro desse aplicativo. Esse aplicativo aqui especificamente, vou clicar aqui em Copy Template para poder criar uma cópia e vincular essa cópia à minha conta. Para poder utilizar o Glide, que é essa ferramenta em específico que eu estou mostrando para vocês, você tem que ter uma conta no Google. As contas do Google, onde vão ficar guardados os seus dados nas planilhas do Google. O que é o Instagram? Se você for pensar do ponto de vista muito restrito, o Instagram é um lugar que você abre para poder ver as fotos que outras pessoas postam, curtir essas fotos e postar as suas próprias fotos. Então vamos ver se do jeito que ele está aqui, sem nenhuma alteração, ele já presta para alguma coisa. Ele já está funcional. Eu vou clicar aqui em Share, aqui em Compartilhar. E uma vez que eu fizer isso, esse aplicativo já vai ficar ao vivo funcionando para todos vocês. Inclusive eu vou criar aqui um nome bom para que todo mundo aí consiga acessar pelo seu próprio celular ou pelo seu próprio computador e acompanhando as alterações que a gente vai fazendo aqui nesse Instagram esse instagramzinho aqui eu vou alterar o nome do endereço desse aplicativo vou colocar insta e vou colocar a data de hoje só pra gente ter uma referência 2204 chamei ele de insta2204 e aí ele vai aparecer aqui um qr code que você já pode ler com seu próprio celular para cair diretamente nesse aplicativo vou clicar aqui em copy para poder copiar Vou abrir uma outra aba para a gente abrir como não sendo o desenvolvedor, mas sendo o usuário desse aplicativo. O que, que o usuário desse aplicativo vai ver quando ele entrar naquele link? É Insta 2204, dia 22 do 4 é hoje. Vamos ver se ele vai abrir corretamente. Vejam aí se vocês conseguem acessar ele, pessoal. Insta-2204. Quando você vai usar uma dizer, ferramenta? Pode falar. Nesse caso, professor, é só na, no Google Chrome? É no Na Play Store? Ou, não, por enquanto, ou pode... ele, por enquanto ele não está na Play Store, ele não está publicado, ele só está disponível, ah, tá. acessível por, pelo endereço do site. Você tem que entrar no, ah, tá. na, no navegador e colocar Insta-2204 ponto glideapp.io colocar esse link tá. aqui tá visível para todo mundo pessoal quem não tiver conseguindo ver direito no Sim. e tiver pelo celular você consegue dar zoom na tela é, como se você tivesse dando zoom numa foto no próprio Instagram por exemplo okay? e você pode também usar o QR code aqui para ler com a câmera do seu celular para poder identificar já qual é o endereço Aqui eu vou fazer uma primeira iteração, ó. quando você cai nele, vai aparecer um oi, digite o seu endereço de e-mail, porque para usar o Instagram você tem que ter uma conta no Instagram. Então no nosso também a gente vai ter que ter uma conta. Vou criar aqui, colocar o meu e-mail, fphpitágoras, gmail.com, e clicar em continuar. Ele vai ter enviado um código de acesso, uma senha temporária, para o meu e-mail. Então vou abrir aqui o meu e-mail vamos visualizar essa senha temporária. Não, esse aqui não. Esse aqui. O seu PIN para Instagram foi 32500. Então, eu vou vir aqui e jogar nesse código. Logar. Então, uma vez que você fez isso, você criou uma conta para você Nesse novo Instagram que a gente está inventando, ele tem aqui os posts que você vai rolando para poder visualizar, aparece em cada uma das imagens o nome de quem postou aquela foto e um coraçãozinho no canto. Aqui, ó, eu já consigo clicar no coraçãozinho. Eu vou falar que eu achei até mais bonito que o Instagram original, tá? Porque você tem as coisas aqui todas dentro da própria foto, não tem fora... Delas. Então, um design interessante. Eu não sou designer, infelizmente, meu conhecimento se limita muito a eu olhar e achar bonito ou não. Não consigo chegar lá. Aqui, quando você clica na foto, vai para aquela foto e mostra outras fotos da mesma pessoa. Interessante. Então, você consegue conhecer melhor o trabalho daquela pessoa, se ele for um fotógrafo profissional, ou a vida daquela pessoa, se ele for uma blogueirinha. Clicando no menu ali do lado, vai aparecer qual é o, o endereço de e-mail que eu estou logado. Clicando aqui em seu perfil, eu tenho que fazer um cadastro. Aqui ele está em inglês, mas a gente pode melhorar isso. Para fazer o cadastro, eu tenho que colocar um nome e mandar uma foto. Será que eu tenho alguma foto aqui? Eu não tenho nenhuma foto, vou usar o cartaz da semana de gestão, como sendo a minha foto. Cliquei lá, puxou o arquivo, enviar. Então criou o meu perfil. Agora eu tenho um perfil nesse Instagram. Eu posso dentro desse Instagram, que é meu, só eu que inventei ele, ele está com os dados dentro da minha conta, postar novas imagens. Vou postar as imagens aqui dos convites das outras palestras de hoje. Eu vou colocar aqui palestra com Danúbia professora que está fazendo uma palestra agora nesse momento também. Então esse agora é o meu perfil, vou ver aqui os posts, clicar sobre eles vem aqui palestra da núbia eu queria convidar vocês a acessarem e criarem também a sua conta rapidinho para a gente conseguir explorar melhor as várias potencialidades que vão ter esse aplicativo, vamos fazer algumas alterações neles aqui okay? seu perfil Usuários, ah, professor, qual foi o, o PIN que você usou? O PIN é individual para cada pessoa. Você vai entrar no link insta2204.glideapp.io. Esse link aqui, deixa eu colocar ele maior Sim. aqui num docs para que todo mundo consiga visualizar bem a foto que eu colocar todo mundo vai ver todo mundo que tiver acesso a esse novo instagram que esse instagram que a gente está inventando ah, 93337. Uh. então insta 2 se você acessar pelo seu celular você vai ver que ele já se comporta bastante como um aplicativo de fato se você pedir para enviar uma foto ele vai enviar a foto abrindo os recursos de câmera do seu próprio celular. Eu vou abrir ele. É, aqui. Eu consegui aqui, deu para visualizar a imagem que o senhor postou. Deu? Então você já tem outros usuários aí rodando. né? Eu vou é, abrir aqui para tentar mostrar para vocês, eu vou visualizar aqui pelo meu celular também. Só um minutinho. Insta vinte ponto glide o Felipe diga. Igual, você criou esse Instagram aí, e essas pessoas que estão aí dentro são fictícias? São fictícias, eu peguei um template, é, um modelo, né, que é fictício, e aí a gente pode, é, só para poder ter um espaço ocupado para conseguir entender como é que o aplicativo funciona. Não entendi, é porque você criou agora e não tem as pessoas ainda. Exato, é, uma rede social ela só existe depois que você tem pessoas utilizando ela, né? Beleza. Deixa eu ver aqui, o meu PIN está demorando para chegar? Chegou. 87. 858. Logar. Aqui no meu celular, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo visualizar a câmera. Estão conseguindo? A minha câmera ou só a tela? Só. Consegui até postar uma foto lá, professor. Ah, Legal. Conseguem ver a câmera também, eu mostrando aqui meu celular? Sim. Bom, ah, ótimo. Então eu consegui abrir aqui também. É, lembrando que aqui é um aplicativo que ele só vai funcionar enquanto você está logado. Agora vamos passear aqui um pouco sobre como que essas coisas funcionam. É, aqui não está pegou... aparecendo nenhuma câmera. Não, está aparecendo Deixa só a tela, computador? Não, não está aparecendo nada não. Ainda está no seu Gmail. Certo. É porque é para você tá pelo celular ou pelo computador? pelo computador? Pelo computador. Agora tá no site. Isso. É para aparecer num cantinho inferior, debaixo da onde está a tela, uma miniatura com a minha a minha webcam, ela não tá aparecendo? Dá tá só o site com é. o site normal. Não Camila, é o rosto dele A câmera, é porque às vezes no dela pode não estar aparecendo Aqui deixa eu tentar trocar a, a câmera rapidinho Só para mostrar para vocês então Forçar a visualização Tô saindo aqui Vocês vão parar de ver a tela do, do site Agora vocês estão vendo a minha pessoa? Sim Beleza, quem não estava vendo agora tá? Camila, Beleza. Então, aqui por exemplo, eu estou mostrando aqui no, no meu celular, quem for entrar o pelo celular. celular vai ver que você tem uma visualização como está programada, cada um está postando aqui suas fotos e, e eu já posso vir e curtir, por exemplo, a caveirinha da Mariana. Curti a caveirinha da Mariana, vou clicar aqui nos posts da Mariana e consigo ver os outros fotos que a Mariana postou, por enquanto só uma. Bom. Então, todos esses então, elementos, pessoal, aqui nos usuários, já tem aqui a Mariana, Lorena, Camila, Melhor do Brasil, Jéssica, Pitágoras, Tamara, já criaram os perfis de vocês. Vocês podem ver que tem uma opção chat também, na, do lado, é, no botãozinho pela direita. Nesse botão de chat, você já pode também colocar qual é o seu nome. E e permitir as notificações no, no celular, isso aqui só vai aparecer no celular, tá pessoal? não vai aparecer no computador deixa eu, aqui pelo celular vocês não vão conseguir ver direito só um segundinho acho que eu vou tentar projetar a tela aqui no meu celular pra vocês verem Vamos ver se vocês vão conseguir é. visualizar a tela do meu celular agora, para eu poder navegar aqui conversando com vocês. Sim. Beleza? É. Nosso aplicativo do Instagram vai estar aqui. Sim, eu consigo ver. Beleza. E aí aqui o aplicativo do Instagram está logando, tem lá as nossas fotos. Eu posso postar uma nova foto, clicando aqui em Post Image. E quando eu clico em Envio, eu posso tanto enviar uma foto que eu já tenho, salva, quanto eu posso abrir a minha câmera. Então nesse momento aqui eu estou abrindo a minha câmera e tirando uma foto do próprio computador. Ou, no caso, eu vou tirar uma foto minha. Lá vai a selfie para pro esse Instagram. Então, vocês podem observar que já está funcionando o sistema. Ele está funcionando dentro da plataforma do Glide, que está utilizando o espaço da, do Google para poder é, armazenar essas fotos, fazer as conexões dos dados, gerar os, os elementos. Quem que é esse da cara torta? Gostei da foto. Sou eu, Felipe. Ah, tá. Professor Guilherme. Beleza, Guilherme? Beleza. <risos> gostei, gostei. É, então, aqui eu queria fazer essa demonstração rápida, pessoal, só para vocês verem como que a gente pega um modelo que já está pronto e bota ele para funcionar. Usando no celular de vocês, vocês tiveram a sensação de que de fato você está utilizando um aplicativo? Ou parece que você está utilizando uma coisa que é, é qualquer coisa menos um aplicativo? Me contem aí como está sendo a experiência. Ah, parece um aplicativo. Eu achei. É, parece aplicativo, porque do mesmo jeito, quem tenta acessar o, o Instagram, no caso, não pelo próprio aplicativo, mas sim pela, pelo navegador, aparece dessa mesma forma. É, né? Então, assim a gente consegue. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que todos aqueles modelos que eu mostrei ali para vocês no Glide, você consegue criar uma cópia em minutos e colocá-la para funcionar. Só que a gente está aqui no Brasil, então vamos colocar esse... E melhor, a gente está em Minas Gerais. Vamos melhorar esse Instagram? Vamos colocar esse Instagram mais mineiro? Vamos ver aqui. É... Aqui eu estou na interface de... Eu vou trocar aqui a tela. Para vocês. Opa, vocês ainda estão vendo o meu computador, né? Ah, o meu celular, perdão. Eu vou tirar aqui Sim. e vir para o Glide para mostrar para vocês a interface de edição e gerenciamento. Essa interface de edição do, do Glide para esse aplicativo que a gente criou, ela se define a partir de alguns elementos, algumas barras e algumas caixas. Do lado esquerdo, você vai ver aqui que tem Layout, que é a disposição, a organização das coisas dentro de cada página. Tabs são as páginas, nesse caso são os elementos que estão aqui na barra inferior postagens, né, posts, é, seu, é, seu perfil, usuários e chat. Vamos começar aqui mudando só o título dessas coisas. No lugar de posts, que está em inglês, o que, que a gente pode escrever assim, bem mineirês? As fotinhas... Então, em vez de posts, eu vou pôr fotinhas. Em vez de seu perfil, vou colocar de ladinho. Né? Uhum. Perfil. Em vez de usuários, vou colocar traficante. Porque esse negócio de usuário é desculpa. <risos> <Vixe>. <risos> em lugar de chat, eu vou colocar... Prosa. Prosa é bom. Prosa. Prosa, prosa ó oh, Tem gente já tá ali na prosa, batendo papo, tudo bom com vocês, joia, beleza? É assim, você cria o um monstro e ele continua. Então, você, quando você cria, por exemplo, uma rede social, uma coisa que funciona a revelia do criador, o negócio vai depender só de como que as pessoas vão utilizar. As, vocês estão experimentando aí, estão tendo sucesso né, em mandar as fotos, em digitar os textos, não tá dando problema nenhum, né? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? É, tranquilo. Beleza. Então, aqui são uh, os tabs que eu tenho. Aqui são as, as páginas que estão ocultas. Então, algumas coisas aqui estão. Pessoal, não consegui não. Não conseguiu mandar a foto? Não. Está aberto aqui. É. E O que, que acontece quando eu você. Que... Eu estou com ele aberto. Em post and image posto de imagem, aí aparece, envio foto, título, isso, aí eu, aí eu clico na câmerazinha para enviar, aí está indo na minha galeria, isso, aí você seleciona alguma coisa na sua galeria, selecionei, concluí, aí está enviando, isso, e depois, depois de enviando, ele vai aparecer um nome ali, um img, uploads, que nem na minha tela aqui. Já apareceu isso para você? Ainda não. Então ele ainda está enviando. Lembrando que a gente está utilizando. Aí, aí embaixo tem um título, não é isso? você pode colocar um título para a foto: ah. <risos> Picalonga e Pernapau versus Sônica e Mônico. <risos> Boa, boa. Aí deu. E Isso. agora? Aí agora você clica em enviar, no canto direito superior. Aí foi. Aí, foi essa foto aí da janta? É. Do pastel? Show de bola. Isso. Então foi enviada aqui a sua foto já do pastel. E a prosa que você colocou aqui, como é que você fez essa prosa que Eu não vi como é que você... Aqui tem embaixo tem quatro botões, o fotinhas, o de ladinho, sim. o traficante e o prosa. Quando você clica no prosa, sim. você consegue apertar aqui em mais, falar qual é o seu nome sim. e começar a prosear. Ah, suí. Aqui eu vou receber outro pin porque eu estou em várias plataformas ao mesmo tempo. <risos> 63813. Agora eu também vou poder prosear. Você mudou os. Como você mudou os nomes aí desses negócios embaixo aí? Isso, é isso que eu estava querendo mostrar aqui para vocês agora. É, a gente criou. Vai, aí volta lá. A gente pegou um template, né, pegou um modelo. E em cima desse modelo a gente está trabalhando agora, editando. Então eu venho aqui em Tabs, que são as. as Páginas. E aí tem os nomes das páginas. Fotinhas. Aí eu posso alterar de fotinhas para é, alguma outra coisa. Espia só. Espia só. <risos> Exatamente. Ver, não. Espia só. Pode mudar qual é o ícone do espia só. Não precisa ser aquela ícone de câmera. Pode ser outro ícone que você escolhe aqui embaixo. Pode editar à vontade. Os de ladinho. No caso, cada um vai ver o seu próprio perfil. É, quais são todos os perfis, né, os usuários aqui que eu pus traficante. E prosa, eu mudei o título também para ficar prosa. Aqui nos tabs você altera quais são as páginas que você quer exibir. Você pode também criar novas páginas. Aqui você pode criar mais, escolher de onde você vai retirar os dados. Então aqui eu quero colocar posts, eu quero listar todas as fotos, só que de outra maneira. Vou colocar aqui listagem, ou vou colocar calendário. E aqui em layout eu vou mudar para calendário, a, a data da postagem os novos mais recentemente e o título da foto. Pronto. Eu acabei de criar mais uma página dentro desse mesmo aplicativo, quem estiver com ele rodando pode sair do site e entrar de novo, que já vai ver essa nova página disponível. E aqui a gente está utilizando a visualização de calendário. Então aqui está marcado a hora que foi enviado cada uma das, das fotos de hoje. Então às 20h58 foi o palestra com Danúbia, foi o primeiro que eu enviei. Depois vocês começaram a enviar outras. <risos> a pica charmosa. <risos> a foto do Guilherme, por aí vai. Então, pessoal, eu vou só assim. Eu estou me deixando levar aqui pela diversão, mas eu quero passar mais informação para vocês também. É, a gente consegue, a partir do, do Glide, fazer vários modos de disposição de dados. Esse espia só nada mais é do que um jeito de mostrar um conjunto de dados, que são as fotos, você pode mostrar esse mesmo conjunto de dados também associado ao seu horário, você pode mostrar esse mesmo conjunto de dados também como sendo uma lista, você pode mostrar esse mesmo conjunto de dados como sendo miniaturas, você pode mostrar esse mesmo conjunto de dados como sendo cartões, onde você associa uma miniatura a um texto, como uma lista de, de tarefas, onde você faz um checklist aqui, ou como mapa, se você tiver relações de localização para aquelas informações. Essas fotos não têm muita localização, mas a gente consegue usar esse mapa também. Então essas são as quatro principais, são as únicas quatro formas de exibição de dados que o Glide permite que você utilize, mas você pode intercalar elas no seu aplicativo da maneira que você achar mais interessante. Então se eu achei interessante manter aqui na forma de calendário, marcando a hora de cada um do, dos envios, eu coloco dessa maneira. A gente pode alterar em cada uma das páginas também, os botões e cada um dos itens de texto, por exemplo. Eu estou aqui na primeira página, modo layout, e onde tem é, form button. Vou clicar, está escrito post an image. Vou colocar aqui, manda aí uma foto. Eu posso alterar posso alterar a forma de exibição disso de uma caixa pintada para uma caixa mais sem é, sem tanto brilho só um circulado ao redor ou sem circulado ao redor então ele já tem uns templates que eu vou poder utilizar uma das vantagens de utilizar uma ferramenta assim é que você não tem tantas opções de design para poder criar uma coisa ultra diferente e isso também é útil e ajuda, porque você não perde tanto tempo, não usa tanto tempo, pensando no design e usa o tempo mais pensando na usabilidade. E aí pensando como que o seu usuário vai interagir com aquela ferramenta. Aqui eu coloquei manda uma foto aí, aqui onde está posts, isso é um texto. E aqui eu posso alterar esse elemento de texto. Aqui eu vou colocar o espia só. Espia só os Marvado. Então, isso aqui é o meu Instagram agora que funciona desse jeito, diferente do Instagram normal. Aqui, onde está Inline Posts, é uma ferramenta que cria uma lista de várias postagens, de vários outros itens. É a forma como está sendo exibido o conjunto de dados aqui para a gente. Ele tem que pegar esses dados de algum lugar, então a fonte dos dados está vindo de uma planilha no Google Planilhas, nesse caso essa planilha é a Posts, onde vão ficar gravados as informações sobre as postagens. E aqui eu posso colocar as informações de dados do título, qual que é o nome da pessoa que enviou, qual que é a foto, aonde que ela está registrada, essas informações todas. E tudo isso pode ser alterado à vontade, conforme eu tiver no modo de edição ainda do aplicativo. Se eu mudar ali, por exemplo, de tiles para cards, eu consigo colocar isso. E onde está header aqui, eu vou colocar o e-mail do usuário. Por exemplo, raultadeu.cruzrosa.gmail foi quem mandou a pica longa e o perna pau versus Sônica e Mônica. Então, você consegue... É, exibir os dados da maneira que for mais interessante Esses dados todos, pessoal Eles estão em um lugar Esse lugar é a base de dados que o Glide utiliza Que você acessa aqui em Data E funciona como uma planilha Com várias páginas Em cada página você tem algumas informações As informações na página em branco São só para você ter uma primeira página onde colocar as informações base. Aqui em posts, ele está gravando cada um dos envios feitos por todas as pessoas. Então, aqui a Mariana mandou aquela caveirinha aquela hora, eu mandei a selfie. Então, estão sendo registrados as datas e horários. Quem mandou esses elementos? No caso aqui, o usuário relacionado ao e-mail. Depois, aqui tem uma página só com os perfis das pessoas. Então, os perfis vão vincular um e-mail a um nome, a foto de perfil, a data que a pessoa fez o registro nesse Instagram e quais são os posts que ela tem. Nesse caso aqui, a pessoa que tem mais de um post vai estar vinculada aqui todos os seus posts. Esses aqui são os perfis públicos, porque a gente pode ter perfis que são perfis privados e a gente pode escolher exibi-los ou não, de acordo com esse template. Aqui na parte de configurações, a gente consegue mudar algumas informações do aplicativo, como por exemplo, qual que é o ícone que você quer utilizar para o aplicativo, Aqui é uma câmera, por exemplo, você pode enviar o seu próprio ícone. O tipo de visual que esse aplicativo vai ter, ele estava todo escurão, né? agora eu deixei ele claro, ou ele pode ficar assim, dessa maneira também, posso mudar a cor base dele, Vou colocar colocar é, roxo, como cor base, e fundo branco. Então agora você tem um visual completamente diferente. Isso tudo sem ter que editar nada de código. Isso normalmente num aplicativo é, programado ele exigir a intervenção dentro do código do próprio aplicativo, no caso no CSS, no HTML. Se fosse um aplicativo normal para Play Store, por exemplo. O nome do aplicativo você muda aqui no principal. Quem é o criador do aplicativo e tem alguns recursos que são pagos. Essa plataforma é uma plataforma gratuita para é, experimentos para até 500, 500 linhas de dados. Então, para esse nosso experimento aqui que a gente está fazendo hoje, a gente vai ter uma utilização que não vai chegar a 500 linhas de dados. Mas se você for construir alguma coisa que é, demanda uma quantidade de dados muito grande, você vai ter que se preocupar com isso também. Lembrando que aqui a gente está criando um elemento só para testes inicialmente. Uh, e aqui a forma de login. A forma de login que a gente fez foi digitando o e-mail e recebendo a chave de confirmação. Mas tem uma forma também de permitir login com o Google. Então se você tem uma conta do Google, você já consegue de cara clicar nesse botão, fazer o login com a sua própria conta do Google, sem ter que receber nenhum PIN, nenhuma senha de confirmação. Então, isso é um Instagramzinho que a gente consegue pegar dentro do Glide. Todas as partes aqui são editáveis. Eu queria mostrar para vocês o que está rodando por baixo dos panos. Aqui é o que a gente está vendo quando você abre o aplicativo. Mas por baixo dos panos, aqui onde está Edit Sheet, ou seja, editar a planilha, eu vou clicar e ver uma planilha do Google Planilhas, que tem todos os dados que foram é, investidos nesse aplicativo, que foram lançados nesse aplicativo. Cada, uma, cada um dos posts está aqui vinculado, de cada uma das pessoas. Os links para cada um desses posts, para cada uma das fotos, estão vinculados, também estão registrados. Os perfis das pessoas que estão registradas no aplicativo, o link daquela foto que é a foto de perfil da pessoa e os perfis públicos que estão utilizando a listagem total. Essa é uma planilha que aceita que você trabalhe com ela como planilha. Então você está utilizando fórmulas complexas lá, estou usando aqui, por exemplo, um array formula para poder puxar os dados de uma planilha para trazer para outra e manter aquilo sem, sem ter que editar duas vezes. Você pode utilizar. Se você tiver uma planilha altamente densa, já programada, que te dá todos os seus resultados da sua empresa a partir do, dos relatórios de venda, você pode só pegar esses dados e transformar eles do jeito que já estão para um aplicativo também. Então, esse caminho ele é de mão dupla. Você pode tanto pegar os templates para poder criar alguma ferramenta, quanto pegar a base de dados para, a partir dessa base de dados, criar uma outra ferramenta. Eu tinha pensado, pessoal, em até chegar por volta de 9,15, a gente brincar um pouco com esse, um primeiro template. O, como que vocês. Eu já atrapalhei um pouquinho esse tempo, porque foi bastante divertido. O que, que vocês estão têm para me dar de feedback até o momento, aqui, antes da gente parar? Estou pensando Todo em mudar de, hein? mudar de Instagram, Mudar de Instagram? Ir para esse é... aqui que é mais legal? Uhum. Então, uma ideia de uso, Ô, pessoal, pessoal pode tchau. falar, pode falar, Salatiel. Não pode responder primeiro. Tá, não, eu só ia falar que, por exemplo, é, uma vez que você tem acesso a isso, é, saiba que existam plataformas como essa e você se, quando se conecte a alguma delas, invista tempo para aprender como é que elas funcionam, a forma como o seu cérebro funciona muda e você começa a pensar como um criador como alguém que consegue criar uma solução, uma ferramenta digital para ajudar pessoas a fazerem coisas. Então, essa que é a principal meta que eu tinha com vocês hoje. Tá? Então, se, se ao ver que é possível você mexer ali no Instagramzinho, você consegue imaginar outras possibilidades, isso era o meu objetivo principal. Mas pode falar, o Professor, é... É, quando a, gente, a gente, aí, por exemplo, você depois dele pronto dentro desse programa aí a gente pode hospedá-lo no, no Google Play. Como que é esse processo? Ah, tá. O processo para poder pegar e jogar ele dentro de um, uma loja de aplicativos depende de você usar a loja de aplicativos. Então, para isso você tem que pegar uma conta Google, fazer um cadastro para poder ser produtor na no Google e, e postar lá dentro um APK que é um, uma forma de compactação de um arquivo, para as pessoas terem acesso a isso como um aplicativo vendido dentro da Google Play ou instalável dentro da Google Play. Mas ele não precisa desse processo todo para ser usado. Você pode usar o aplicativo sem colocar ele na Google Play. Principalmente porque aqui na maior parte desses exemplos, a gente está utilizando recursos limitados. Então, se eu construo, por exemplo, um Instagram desse que tem nesse, nessa conta grátis de teste só 500 linhas, ou seja, 500 postagens podem ser feitas, se eu pego e coloco isso na Google Play, pode ser que em dois segundos ele exploda. As 500 pessoas instalem, 500 pessoas coloquem suas fotos e ele para de funcionar. Então, a ideia de apresentar essa esse tipo de plataforma era para... É, não necessariamente você tem que utilizar a Google Play como uma ferramenta de distribuição. Entendi. E esse, esse, esse manuseio aí só pelo computador no caso né a gente não consegue ver isso no celular não essa edição que eu tô fazendo aqui de editar o nome editar qual é e... você consegue também mas vai ficar difícil porque a tela vai ficar pequena para você clicar em todos os pontos então eu vou entrar aqui pelo Entendi. meu celular na parte de edição para vocês verem como é que fica mas dá para usar eu já fiz muito ajuste em aplicativo meu mesmo enquanto eu não estava com o computador na mão vou mostrar aqui para vocês como é que fica. O Felipe pode falando. E essa 500 é 500 postagem ela é por dia ou como que funciona? Nesse caso, o Glide, na sua versão gratuita, ele é limitado a 500 pontos. 500 é, linhas dentro da sua planilha. Só que você pode pensar em como economizar essas linhas. Você pode, por exemplo, colocar vinculado a cada linha, não uma foto, mas uma pessoa. E colocar nas colunas as fotos. Então, aí você vai poder ter é. 500 pessoas. Então, depende da forma como você pensa em como usar a sua base de dados. Vou mostrar aqui como é que fica pelo celular espremidinho para vocês verem. Fica assim, ó. Pelo celular. Hum. Vou rodar aqui. Com ele deitado fica um pouco melhor, né? E aí para navegar, deixa eu pegar um aqui. Ah tá, isso aqui é outra conta, não tá com o mesmo? Vou pegar aquela conta. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela do meu celular? Sim, tá ok. Sim, sim. Então você só vai ficar com tudo isso bem exprimido dentro dessa tela, né? Dependendo da tela, do tamanho da tela do, do aparelho. Eu vou pegar aqui esse Instagram, clicar em editar. Vai ficar assim, então você vai ficar com os botõezinhos ah. ali no canto, mas ainda dá, você pode clicar aqui onde está, manda aí uma foto, o, o meu teclado do celular vai ocupar quase a tela toda, <risos> manda aí uma fotinha, e aí pronto, a gente já mudou de manda aí uma foto para manda aí uma fotinha. E como, e como ele é um PWA, ele é um Progressive Web App, ele já está rodando a cada uma das interações que a gente faz, a cada uma das modificações que a gente faz. Okay? Eu queria só ver com vocês é, mais como é que vocês estão sentindo, o que vocês queriam perguntar, para eu poder fazer mais um exemplo, dessa vez uma coisa mais similar ao que seria um mercado livre, o que seria um iFood, alguma coisa de vendas, pelo caminho oposto. Começando do zero e co construindo ele sem nenhum modelo. Fazer isso nos 15 minutinhos finais. O que vocês que que que têm para falar até muito, muito bom esses, esse exemplo aí que você vai dar. Então, beleza. Ah, deixa eu pegar aqui e sair então do celular, para vocês voltarem a conseguir visualizar a tela do computador. Diga. É o, o Gride, não sei como é que fala. É, ele é um aplicativo então que faz as modificações através do Excel. Isso. Ele cria os aplicativos a partir de planilhas do Excel. No caso, planilhas do ah. Google Planilhas, que é a base que ele usa. Se você tiver no Excel Excel mesmo os seus dados, você tem que importar eles primeiro para o Google Planilhas. Assim. Ah, Alguém sim. teria, pessoal, alguma planilha aí? Bem cheio de coisas para a gente poder usar como base para poder fazer um experimento aqui, para vocês verem como é que funciona. Hum. Eu tenho uma que cheia de prova oficial, mas não vou mudar, não. <risos> cheia de prova oficial não dá, né? Falando em prova eu oficial. Pensou. Pode, fala, fala Guilherme. Oh, desculpa, fala, Camila. É, caso a gente criou esse aplicativo, como é que a gente faça pra... é a gente faz divulgar o link, então é só pode... por esse link que você... eu faço no começo, você pode utilizar aquele link que eu coloquei aqui, né, insta 2204 gladappio você pode divulgar ele também pelo QR Code, por esse código que você gera na hora que você clica aqui na né? compartilhar, e se você quiser colocar ele dentro de uma loja de aplicativos, aí você tem que fazer o processo de encapsulamento, que é você trazer ele para dentro de um, um APK, que é o no caso da Google Play são os APKs, e no caso do iOS, do, para colocar na loja da Apple, o procedimento é um pouco mais longo e um pouco mais chato. Talvez você não consiga fazer isso de forma tão simples, tão amigável. Tão... Não, mas né, caso se fosse colocar ele no, no link do Instagram, por exemplo, certo. eu conseguiria só copiar o link e colocar lá e a pessoa acessasse assim já entrava nele? Sim, sim. Você pega aqui, por exemplo, do jeito que você escreveu na sua navegação ali, no seu navegador, você caiu aqui, a pessoa cairia se você criasse o seu próprio aplicativo. É um site normal. É o um endereço de site normal. Ah, isso com todos os aplicativos que eu baixasse ali. Se eu baixasse o de venda de bicicleta, daria a mesma coisa. Exatamente. Qualquer, um, qualquer coisa que você cria no Glide, imediatamente quando você clica lá em compartilhar aqui nesse share, ele cria um link aleatório, um tanto de código aqui, x2m4, blá blá blá, e você pode alterá-lo. Se ele não tiver ocupado ainda esse endereço, você pode colocar qualquer endereço aqui. E gratuitamente você é hospedado, você não precisa pagar nada para hospedar, não precisa pagar nada pelo tráfico de dados, não precisa pagar nada por, por esses recursos que normalmente exigem que você contrate um domínio, contrate um provedor para hospedagem, algumas etapas que você pula aqui. Ah, entendi, obrigada. Em relação a esses dados, tem como modificá-los igual? Chegou... Vou resetar e iniciar de novo? Tem, tem sim. Aqui, por exemplo, se eu quiser desfazer tudo que a gente fez, eu estou com a planilha aberta aqui, ó. Gostei da foto que ninguém mandou. Vou vir aqui nos posts, vou zerar tudo. É uma planilha. Então, do jeito que a gente trabalha com, com uma planilha normal, a gente pode trabalhar com o aplicativo. Limpei, zerei. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, acabou. Não existe mais as fotos que você, vocês postaram. Entendi. Entendeu? Da mesmo jeito, se eu quiser aqui voltar a ter as fotos todas de volta, dou um CTRL Z aqui no caso, né? E retorno todos os dados para o lugar. Atualizo. E vão voltar as fotos. Ou vão voltar outras fotos. Se você quiser colocá-las, né? Nesse caso, é. Okay. pessoal é, vou passar é agora para o outro caminho se ninguém tiver mais perguntas pode falar é, só em relação ao investimento por exemplo, se eu quiser ter mais de 500 linhas o, o, o recurso que eu tenho que utilizar é muito alto é, o custo tá aqui é de 20 dólares por mês se você pagar anualmente ou, se você pagar mensalmente, 30 dólares por mês. Então, dependendo da aplicação que você vai ter para isso, pode ser pouco ou pode ser muito. Né? É, 30 dólares vai dar 150 reais. Né? Para mais. Uhum. Por mês. Aí você pode usar até 25 mil linhas. E integrações e tal. Uma solução para continuar no gratuito... É se você tiver, por exemplo, isso eu uso bastante para a solução dos meus problemas pessoais. É, eu tenho, por exemplo, eu sou professor de métodos quantitativos, de cálculo. Então, eu, tinha que, eu queria criar um sistema para poder as pessoas posta, fazerem as provas. Então, os meus alunos estão fazendo as provas por aplicativos que eu desenvolvi. Então, pra, se eu colocasse todos os meus alunos num aplicativo só, eu ia estourar a cota. Então, o que eu fiz foi, eu criei um aplicativo para cada turma. As turmas não vão estourar 500 metros. Oi? Alô? Alguém falou alguma coisa? Não? Beleza. Eu acho que foi o microfone do Davidson que estava ah. ligado aí. Beleza. Então aqui, por exemplo, eu tenho um aplicativo para cálculo 3, tenho um aplicativo para métodos quantitativos, tenho um aplicativo para cálculo 2, para as várias disciplinas que eu estou lecionando e aplicando prova esse semestre. Então, esses aplicativos aqui, cada um está sendo utilizado para uma funcionalidade diferente. E aí, assim eu não estou explodindo todas os, as possibilidades de uso dos recursos. Tá? Quem tinha falado pessoal do Mercado Livre ou iFood ou alguma coisa que é, funcione como uma loja, é, eu queria aqui construir com vocês uma, uma loja virtual rapidamente. Agora eu vou começar a partir da planilha e a partir dela construir o aplicativo. Então você tem que ter um pensamento de estrutura de planilha. Se você tivesse uma loja, provavelmente você ia ter uma planilha de Excel para poder gerenciar algumas coisas. Então, aqui eu vou criar uma página para colocar produtos. Vou criar uma página para colocar, se fosse um mercado livre, por exemplo, o vendedor. Vou criar uma página para colocar usuário, não. Vou colocar usuário. E o que mais que a gente vai precisar? Pensar aqui no mínimo possível. Quem estava aí com a ideia da loja, pessoal, pode ir conversando comigo para a gente ir criando aqui os elementos. O preço, você colocou preço? É, eu tô querendo colocar aqui nos produtos. Cada produto tem uma identificação, que pode ser uma identificação única. Pode ser um código único. Tem um nome, tem um preço o que mais que seria necessário colocar em cada um dos produtos? Garantia? Pode ser, garantia. Avaliação, né, professor? Daquele que a gente sempre olha de contato. Avaliação, ótimo, bem legal, avaliação. Isso para cada produto, né? E para o vendedor? O vendedor vai precisar de uma identificação. A gente pode guardar algum dado é, sensível dele, né? Pode colocar o um nome... CPF, se quiser, é... o que mais? Avaliação também é, do próprio vendedor. Então, a gente tem os produtos e tem o vendedor. Essas duas planilhas vão ter que se conectar de alguma maneira. É aqui que eu queria chegar com vocês, como que a gente conecta essas coisas. Então, se a gente tem essa lojinha, ah, ah vou registrar um outro para vendas. Vou se, é, separar as vendas dos produtos. Uma venda, ela tem uma identificação. A identificação tem... não seria a foto? A foto, esse negócio, como é que seria aí? Não, a identificação é sempre interessante você ter um código único de dígitos para poder representar aquele valor dentro da sua planilha. Então, ele vai gerar automaticamente aqui para cada pessoa que se cadastrar, qual, ou para cada produto cadastrado, ou para cada é, venda cadastrada, qual que é esse código único. Mas a gente pode colocar, por exemplo, para os produtos, a gente não tinha posto foto ainda, né? Então, pode ter uma é. foto. O vendedor também pode ter uma foto. É, o produto, se quiser, pode ter um vídeo também, não só uma foto. O vendedor, o vendedor pode ter a localização dele também, de onde que se localiza a loja. Ótimo. É, como é Endereço. Eu estou escrevendo tudo sem acento aqui, pessoal, só para facilitar depois a leitura. Tá? Mas você pode escrever normal também. Já é costume de escrever tudo sem acento em programação, na maior parte das vezes. É, então, produtos, vendas, vendedor. A venda, ela. Está relacionado a um produto, a um vendedor, a um comprador, a um preço. Preço da venda. Eu não, Eu não vi, foi entrega, professor. Frete. Ah, o frete, o frete da venda ou do produto. O frete é da venda, não é do produto. É... Frete. O que mais que vocês gostariam de ter no mínimo aqui? A gente tem que construir uma estrutura mínima para depois ir melhorando ela, tá? Com vendedor, a gente podia ter um chat para tirar dúvidas também. Ótimo, ótimo. O chat e o o os comentários a gente implementa automaticamente dentro do próprio Glide. Vou rodar com isso que a gente tem no momento, tá? Uma primeira versão. Então, eu vou puxar da planilha do Google essa planilha que eu criei lojinha. Se você não tiver a sua planilha aqui ainda no, na, nas planilhas do Google, você tem que utilizar o seu Google Drive vinculado para poder enviar a sua planilha, se ela estiver no formato Excel. Uma vez que a gente faz isso, a gente puxa daquela planilha esse conjunto de dados. Então, ele vai tentar automaticamente já criar as páginas que vão ser necessárias. Então, aqui ele puxa primeiro essa página produtos, a página vendas... E a página vendedor por enquanto não tem nada em nenhuma delas. Agora, se aqui em produtos eu permitir que as pessoas adicionem novos produtos, essas pessoas vão poder colocar um nome no produto, um preço nesse produto. Eu vou tirar aqui esses componentes para poder criar vocês verem como que eles são criados. Voltar aqui, produtos. Tem um mais aqui no canto, vou clicar nesse mais. Eu vou ver o que, que a gente pode colocar nesse maiszinho Então a gente tem uma identificação. Vou precar aqui é, identificador único. Vou vincular a identificação. A gente tem um nome. O nome é um campo de texto. Então vou abrir aqui um campo de texto. Para a pessoa digitar o nome do produto. É, a pro, outra coisa, o preço o preço é uma entrada numérica, então preço vai ter uma entrada numérica, garantia, garantia é um tempo também, né? uma entrada numérica, A avaliação do produto, avaliação, avaliação de estrelinhas, o que vocês acham? Ou um Sim, é o mais utilizado, né? O mais utilizado para parecer um pra produto é bom. É, vou colocar aqui um como eu vou querer pôr as estrelinhas, eu vou ter que criar uma outra página, que eu vou chamar ela de parâmetros. E nesses parâmetros, um dele é que eu vou colocar a avaliação. Porque essa avaliação vai poder ser de uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, por exemplo. Então, eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, e depois a gente substitui isso aqui por estrelas. E aí como eu quero puxar dados que estão numa outra planilha, que a gente começa a fazer as conexões. Até o momento, nome, preço e garantia, a pessoa tem que de fato ir lá e colocar. Só que eu quero agora puxar dados que estão em outra planilha, da planilha de avaliação. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, tem uma ferramenta que chama escolha, que é choice em inglês. Eu vou pedir para ele ir lá na planilha parâmetros. E puxar o avaliação vou colocar ele como obrigatório pode marcar de 1 até 5 aqui qual que é a avaliação depois a gente pode trocar esses números por emojis, por estrelinhas o que for é, mais interessante é... mas avaliação, não identificação foto vou ter que colocar aqui uma imagem associada à coluna foto e uma entrada de texto associada ao vídeo. Então, é a construção de um formulário. Aqui a gente pode começar os cadastros. Então, eu vou colocar aqui o nome do produto: produto 1, o preço do produto 5. E 60, a garantia 6 meses uma foto que eu vou colocar aqui e um vídeo, se eu tiver um link de um vídeo, por exemplo, no Youtube quiser colocá-lo aqui também essa identificação eu acho que ela não vale muito para esse momento, né, quando você está cadastrando o produto, ela é mais para depois para as pessoas votarem né? então vou tirar ele daqui adicionar. Então aqui eu tenho o produto 1, só que ele está sendo exibido por padrão como uma lista. Eu posso colocar ele aqui por exemplo no formato de cards, ou no formato desses tiles, que são os tijolinhos, e colocar a identificação, colocar no título, eu vou colocar o nome do produto, nos detalhes eu vou colocar o preço, no, na foto eu vou deixar a foto, e vou colocar ele num padrão quadrado, para ser mais parecido com o Instagram. Então quando a pessoa clica aqui nesse produto, ou se a gente quiser colocar mais de um produto por linha, a gente também consegue. Vou colocar aqui dois produtos por linha. Aí a gente tem que editar como que os dados desse produto vão aparecer. E aí a gente pode colocar aqui um botão, por exemplo, de compra. Componente de botão de compra, buy button. Para isso você tem que conectar uma plataforma externa chamada Stripe, para poder aceitar os pagamentos. Se você tiver, por exemplo, um PagSeguro ou algum sistema que permita que você venda os seus produtos é, por meio de links específicos, você também pode utilizar ele aqui para poder colocar a sua venda. Aqui é onde a gente vai registrar as vendas, aqui a gente vai cadastrar os vendedores, e por aí vai. Então, quando a gente começa de baixo para cima, a gente começa a dar base de dados para poder construir o, o aplicativo, a gente tem ainda mais liberdade, mas tem mais trabalho também para poder saber como que esses dados vão ser interconectados, como que o dado do, das vendas vai entrar no dado do vendedor, por exemplo. Então a gente tem que tá, ter essa conexão entre os vários tipos de dados, no caso especificamente do trabalho com o Glide. Eu não vou avançar muito aqui na construção, pessoal, porque vai tomar um pouco mais de tempo a gente poder fazer isso, e o nosso tempo está quase acabando. Eu... Hoje tinha a intenção de trabalhar com vocês, com essa abertura de mente. Vocês conseguiram sentir ou ter uma sensação de que eu vou lá, eu consigo fazer o meu próprio sistema, eu consigo fazer o meu próprio Instagram? E não é tão difícil? é difícil para mexer? Não acharam difícil para mexer não? Fazer um aplicativo é muito importante está mais palpável acho que na cabeça pelo menos para mim está bem mais mais fácil talvez eu implementar ou criar alguma coisa é, do meu modo exato que bom essa que era a minha a minha ideia deixa eu ver se tem um modelo aqui para restaurante alguém falou deixa eu ver um preview ah Ô, professor uma dúvida dentro do site do, do Glide é, ah. tem como traduzir esse site português para quem não tem muito conhecimento inglês não... você consegue pelo não seu próprio lugar, você consegue pelo seu próprio navegador aqui é porque eu acho que eu cliquei para desabilitar sem querer mas tem um botãozinho no google chrome que você consegue liberar é solicitar a tradução deixa eu ver aqui onde que vai para liberar isso tradução Usar a verificação ortográfica, restaurar padrões originais, importar. É Aqui eu não estou localizando como que a gente faz. Mas isso você pode é, é, configurar o seu próprio navegador de internet para ele poder fazer isso automaticamente. Deixa eu ver se eu entrar aqui por outra conta, se vai dar certo, só um segundinho. Porque as minhas contas às vezes já ficam cadastradas em em inglês, direto aí você vai oferecer a tradução? Não, pois tem que, não... que mesmo, mesmo. Você muda professor? Oi, esses três pontos você foi aí? Tem ah. a traduzir. Estranho no meu aqui não tem. Meu eu tenho superior direito. Onde que você foi agora? É, eu cliquei aqui. Aí tem é, aí. Tem no... Não, tem imprimir, transmitir, buscar, mais ferramentas, editar, configuração. Do lado do no superior. Ah, não tô cima... Vai me guiando aí, qual linha? É, tem um componente aí em cima, o mais, mais, né? Tá vendo? Em cima aí. Aqui? Mais em cima. É. Tem um, um mais aí, ó. Pra cima. Pra cima. Aí. Ah. Tá Cliquei. Cliquei aqui, aí abre essa tra... guia. Aqui, antes tinha aparecido traduzir. Ah, não, é transmitir que tem aqui no meu. Ah, não, beleza. Mas tá, mas tem como, eu só não estou lembrando agora, pessoal, desculpe aí. É, mas tem como você é, configurar o seu próprio navegador para ele traduzir automaticamente o site para você. Então aí você pode utilizar ele com as ferramentas em português. Eu vi aqui que tem uma opção já de template para lojas, para restaurantes. Tem aqui uma informação para restaurante, qual que é o e-mail de contato, o menu do restaurante, e aqui a gente consegue alterar, né? adicionar o carrinho de compras, visualizar o carrinho de compras, finalizar a compra, aqui no finalizar a compra está indo para lugar nenhum, mas é, porque tem que vincular com algum elemento. É, os tickets de desconto, tem várias funcionalidades aqui. A minha recomendação básica, pessoal, para quem está começando nesse universo é, principalmente no Glide, dá uma olhada lá nos templates, nos modelos, e tenta criar cópia de tudo, para você explorar as diversas ferramentas que ele possibilita. Então, criar aqui, por exemplo, um menu de restaurante, pode ser, por exemplo, uma questão para você poder usar dentro do próprio restaurante, não para fazer pedido externo, mas para a pessoa que chega lá, você bota o QR Code, fala, ó, é, para fazer os pedidos aqui no restaurante, você abre esse QR Code ou abre esse link no seu celular, para o restaurante do João, escolhe o que você quer, e aí quando você clica aqui em adicionar carrinho de compras, já vai vincular, por exemplo, a tal mesa pediu tal coisa. E aí o garçom já vem e traz direto. O que vocês vão fazer com isso vai depender, claro, muito mais das ideias que vocês têm, do que da capacidade de apresentar as funcionalidades que eu vou ter aqui hoje para vocês. Bom Então, recomendo para vocês, pessoal, experimentarem, principalmente. E eu sei que não tem muito material em português, especificamente para o Glide, mas tentem ir no material mesmo em inglês, pegar as traduções, que às vezes vale a pena. Tem muita coisa que vale a pena só de você ir mexendo, você vai descobrindo. Aqui é uma loja de cafés, por exemplo, bem estiloso isso aqui. Para hoje, pessoal, vocês acharam que valeu a pena a gente ter feito essa exploração? Vocês viram que eu não quis fazer uma palestra, né? Não tinha um PowerPoint. Eu queria que vocês experimentassem mais essa realidade. Conseguiu dar uma luz aí para alguns? Bacana. Então, eu queria agradecer a todos lá no é, vou colocar aqui disponível o meu contato para quem quiser mandar e-mail ou é, qualquer outro contato fica disponível aqui pode anotar fph.pitágoras.gmail.com a gente tem um grupo também do da dentro da faculdade que é o impit inovações tecnológicas e incubadora do Pitágoras que por enquanto está trabalhando com estágios de engenharia e dentro desse projeto de estágios de engenharia a gente está construindo aplicativos para utilizando o Glide para poder suprir demandas de de engenheiros então a gente está tentando fazer essa essa produção tudo está sendo documentado as nossas reuniões e tudo mais a gente vai depois liberar isso como um tutorial, uma forma de produção para todos terem acesso. Beleza? Dúvidas, pessoal, questões, perguntas. Podemos finalizar. Aqui, aqui, ó. Pessoal, depois lá embaixo, acho que amanhã eu tudo, né? Gostaria de agradecer a presença de todos. Professor Felipe, acho que deu pontapé inicial aí para muitos projetos, né, muitos empreendedorismos aí que vocês podem desenvolver e que, que venham novas oficinas igual a essa, que foi muito válido, tenho certeza que Vai abrir a, a mente, né? Como o professor disse, vai abrir a mente vai abrir muitas oportunidades aí para todos nós. Bem colocado. Mais uma vez, muito obrigado, professor Felipe. Obrigado a todos, pessoal. E depois, quem quiser acessar esse vídeo para poder ver as coisas com mais detalhes, vai ficar gravado no meu canal no YouTube, no Calcule Comigo. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Vou finalizar. Pessoal a muito bom, muito obrigado pessoal. Eu agradeço Felipe, abraço. Abraço.